E hoje trago mais os motores da Race Stara. uns motores de entrada para drones de corridas. Abrir aqui a caixa. São os motores simples. E este kit traz o motor, aqui um motorzinho vermelho. Há de várias cores. Depois traz os parafusos. Ora, dois, quatro, oito. Traz oito parafusos grandes e oito parafusos pequenos. Que é por causa dos frames, se forem mais grossos os braços ou não. É um kit de quatro motores. Dois vermelhos e dois pretos. Que é dois direitos e dois esquerdos. Ou então, são dois com rotação horária e dois com rotação anti-horária. Para quem está a começar o hobby dos racers. Eu acho que estes são os motores bastante razoáveis. Não são os mais potentes do mercado. Porque também a ideia não é quem começa no hobby não é entrar já em competições e querer já ganhar aquilo tudo. Para entrar já em competição já tem que ser outro tipo de motores. Motores mais potentes, motores com melhor construção, motores mais leves. Simplesmente estes são motores para quem gosta do hobby e que está a começar no hobby. A marca deles é a Racestar, onde a designação do de motor é o 2205 de 2300KV. O diâmetro do eixo é de 5mm, tem uma rosca M5, aguenta a tensão de bateria entre 2 a 4S. Ora, estes 4 motores é para um novo projeto que eu quero trazer para o canal. Entretanto, eu já tenho um racing montado. Aqui um Racing 1-210, um já dá para começar a ter a noção do que é um Racing, aqui com uma câmera FPV, eu fiz o vídeo há dias, esta câmera que eu gosto de testar é a número 3 do meu vídeo, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição a falar sobre as câmeras, esta é a número 3 e estou a gostar bastante. Em relação aos motores, eles estão aqui, já tive várias quedas. Continua a funcionar razoável, não noto assim grande diferença desde o início até agora. Já fiz muitos ciclos de bateria nele, já parti muito material, como por exemplo o frame. E os motores continuam aqui os mesmos. Ver o peso deles. Os Pretos pesam 28 gramas. Por acaso no site também diz que é 28, não falhou nada. Vermelhos também 28 gramas não trazem conectores como são os racers isto é para soldar logo no ESC por causa de se tornar mais leve ter menos equipamento e menos peso venda assim ao pormenora ali o logo da, da marca do racer star aqui BR2205 1300KV a onde é que foi fabricada a edição para a racings vou mostrar qual é a rotação dele aqui em cima também diz a rotação, para onde é que é a rotação dele uh, os filamentos lá dentro ora, aqui o interior que eu já lhe tirei a cavilha Os ímãs para estar todos direitinhos, não vejo eles colocados de lado como se vê em muitos motores. E até depois tem aqui uma resina que está a prender entre eles. Parte aqui das bobinas. não está muito má. Só está aqui este aqui um bocadinho cavalitado e aquele, de resto estão muito certinhas as bobinas. Pá, para o primeiro motor do nosso primeiro racing, acho que está muito bom. Para começar a treinar é o suficiente. Não vejo muito mais. Não vejo que seja preciso muito mais. Já são presas ali com. Estas cavilhas. E com umas anilhas. Que é para fazer enchimento. Ora, de resto é um produto bastante razoável. Para quem está a começar. Já sabem. Se gostaram. Deem o vosso like, se não forem subscritos, subscrevam, compartilhem com os vossos amigos este vídeo e até já.